Bem-vindo ao Papo Bitcoin, meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 3, mineração e outras criptomoedas. Agora que eu já expliquei como que é utilizado o Bitcoin e mais ou menos como funciona a estrutura, chave pública, chave privada, que a transferência é feita peer-to-peer, -peer, então uma pessoa envia os Bitcoins da sua carteira para a carteira de outra pessoa, Muitas pessoas podem se perguntar de onde que vieram os primeiros bitcoins. E a resposta é simples. Eles foram minerados. Na verdade, eles são minerados até hoje. E eles vão continuar sendo minerados até atingir o um número de aproximadamente 21 milhões. Ou seja, só vai existir 21 milhões de bitcoins em toda a história. Só que como a mineração ela é controlada... Os bitcoins não aparecem todos de uma vez. Lembra que eu falei que a transação demorava 10 minutos para acontecer de propósito? Pois é, os 10 minutos é justamente o tempo para se achar um bloco. Um bloco que vai ser colocado na cadeia de blocos. Cada bloco registra um conjunto de transações. Então quando você envia o bitcoin para alguém e coloca essa transação na rede... Os computadores que estão rodando os programas de mineração vão pegar essa transação, procurar por um bloco. Quando eles acharem um bloco, eles vão colocar a sua transação dentro desse bloco e adicionar o bloco à cadeia de blocos. Mas por que as pessoas deixariam os seus computadores gastando energia, tendo que pagar equipamento, resfriamento de máquina? Por que as pessoas fariam isso só para manter essa cadeia de blocos e só para registrar transações de todo mundo. Elas fazem isso porque elas recebem um incentivo. A cada transação que é feita, existe o pagamento de uma pequena taxa, que é de 0.001 Bitcoin. E eu queria aproveitar isso para dizer que, como o Bitcoin é finito, ele tende a ter um valor muito alto por unidade, assim como qualquer... Moeda de valor que tenha sua quantidade finita. Hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando isso, um Bitcoin está valendo por volta de 3 mil reais e mais ou menos mil e, mil e poucos dólares. Então, qualquer pessoa pensa, pô, como que eu vou conseguir um Bitcoin? Eu não vou ter 3 mil reais para comprar um Bitcoin. Eu também não vou comprar coisas com Bitcoin que sejam de 3 mil reais. Só que não é necessário comprar nem gastar. Esse valor cheio, você pode gastar frações. Bitcoin ele é divisível até 1 sobre 100 milhões. Então a divisibilidade dele é muito alta e você pode gastar todas essas frações aí do jeito que quiser. E aí é em cima dessas frações que é cobrada essa taxa mínima de 0.001 Bitcoin para cada transação que é colocada no bloco que depois vai ser incorporada na cadeia de blocos. É isso que incentiva as pessoas a rodarem as máquinas e processarem muitas transações ao mesmo tempo. Tem muita gente que a primeira coisa que pensa quando descobre o preço do Bitcoin e descobre que é possível minerar, que qualquer pessoa pode minerar, a primeira coisa que a pessoa pensa é, então eu vou minerar. O problema é que hoje em dia isso está tão concorrido que você precisa de máquinas muito poderosas e de uma quantidade muito grande dessas máquinas, então Fazer isso no computador normal é uma perda de tempo. Você provavelmente nunca vai conseguir chegar, porque as máquinas vão achar esses blocos muito antes de você. Além dessas taxas que são pagas para cada transação processada, existe a possibilidade de quem achou o bloco receber 25 bitcoins. E esses bitcoins são os bitcoins minerados. Esses são os bitcoins que aparecem, eles não vêm de ninguém. Eles realmente aparecem do nada, e vão para quem achou o bloco. Por isso que é fácil saber quando os últimos bitcoins serão minerados, porque aparece 25 bitcoins aproximadamente a cada 10 minutos, quando é encontrado cada bloco. Então essa é basicamente a mineração de bitcoins. E mesmo que nenhum de nós provavelmente esteja vivo em 2140, quando acabar a mineração, quando o último bitcoin for descoberto, o que vai acontecer é que provavelmente as taxas vão aumentar um pouco de valor para que continue sendo rentável para quem procura os novos blocos, possa continuar fazendo esse tipo de trabalho. Porque é esse o trabalho que mantém todo o legado e todo o histórico do Bitcoin. O Bitcoin ele funciona todo em cima dessa cadeia de confiança que é a cadeia de blocos. Junto com a ideia do Bitcoin, nasceu também outras criptomoedas. Então o Bitcoin ele não é o único nessa ideia. Ele só é o mais famoso e hoje o mais badalado, o mais conhecido. Mas ele não é o único. Existem várias outras criptomoedas. Muitas delas são parecidas, muito parecidas com o Bitcoin. Algumas são quase cópias, só com pequenas alterações. Tem, por exemplo, uma que chama Litecoin, que é muitíssimo parecido com o Bitcoin. Mas ela tem uma diferença que, em vez de achar um bloco a cada 10 minutos, cada bloco é encontrado a cada 2 minutos e meio. E ao invés de ter 21 milhões no total, como o Bitcoin, ela vai poder ter 84 milhões. Então, existem várias outras. Tem uma que chama Namecoin, outra chama PPcoin, outra chama Feathercoin. E cada uma tem uma, uma diferençazinha em relação à outra. Por isso que elas foram criadas. Mas hoje em dia, quem tem a maior fama, quem é mais utilizado, a rede que está mais forte, com certeza é a do Bitcoin. Então é isso, espero que tenha ficado claro como funciona a mineração do Bitcoin. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. Até a próxima. Um abraço.